O tá ah, aqui. Alisa nele, alisa nele. Aaaaaah, rapaz. Nossa, em cima, vai. tá. Essa... Nossa, eu vejo esse smoke desse jeito, cara. É muito zoom, muito zoom, pai. Primeiro, é outro, pai. Isso daí foi bizarro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vamos lá. Antes de tudo, já estou aqui com o hack do zoom, porém, obviamente, eu não corro o risco de ser banido eu também não vou prejudicar ninguém usando esse hack, pois estarei utilizando em um servidor privado com inscritos, inscritos no meu time e inscritos no time adversário, não valendo nada, não valendo nível, patente, absolutamente nada, logo ninguém sairá prejudicado e todo mundo já sabia que eu estava usando alguma coisa. É um vídeo para teste, para mostrar na prática como que o zoom chita. Eu vou mostrar aqui o hack e durante a gameplay vocês irão notar que muitas das kills que eu fiz, são exatamente iguais várias kills que aparecem no canal do Zoom. Bem, pra começar, script Tiber Hope. Pra você bunar no CSGO, você precisa pular e acertar o timing do pulo. Você precisa apertar espaço ou né, a tecla que for, a tecla que estiver bindada para pulo. Enfim, você precisa acertar no timing para acertar os pulos e conseguir bunar pelo mapa. Óbvio, dá pra fazer de maneira legítima. Porém, com script é muito mais fácil e com script também, você consegue bunar muito mais do que alguém que está bunando de maneira natural, de maneira limpa. Então vejam bem, com script do zoom, eu basicamente seguro o espaço e buno livremente pelo mapa sem dificuldade nenhuma alp na mão, faca na mão tanto faz, tô bunando aqui, cara bunando, bunando livre, leve e solto além disso, esse cheat também me dá um auxílio de recoil, que auxilia também na acurácia dos tiros de alp, principalmente aqueles tiros sem scope então eu tô aqui com a alp e todos os meus tiros vão retos todos sem exceção. E pulando também, vejam só. Acabou a bala. Todos no mesmo lugar. Bunando e atirando também. E aí é se o cara faz aquele bugzinho aqui no console pra ter a mira da Alp... Cara, tudo fica mais fácil. Isso explica aqueles tiros impossíveis do zoom no ar, bunando... E de no-scope. Porém, esse cheat nos rifles, M4A4, enfim. Ele fica muito explícito. Porque ele ajuda no controle do recoil. Então, vejam só como que é esse hack usando M4A4, por exemplo. Não há recoil. Óbvio que dá para configurar para isso ficar um pouco mais natural, mas por ter um padrão que sempre se repetirá, o cheat fica muito descarado, então é por isso que nos vídeos do zoom ele sempre está de alp, ele sempre está de scout, porque aqui não são tiros seguidos, ele pode usar scope também, nossa, dá para disfarçar muito bem. E a digo a mesma coisa, então para você dar uma keota é tá pulando aqui é muito fácil, porque com o hack do zoom todos os tiros de desert eagle vão no mesmo lugar. Pulando, atirando na sequência É bizarro E agora, eu vou puxar uma partidinha E mostrar pra vocês o tanto de jogadas Semelhantes ou até iguais a do Zoom com esse cheat Porque é o mesmo cheat que ele usa Lembrando, rapaziada, que é só um vídeo experimental eu peço, por favor, que vocês deixem um like Muito, muito, muito like E se inscrevam no canal, pois meu sonho é ter um milhão de inscritos E falta pouco Quebra pra mim, quebra pra mim, pai, quebra pra mim Bora, bora, Felipeira Movitação do Zoom, cara hein Nada meio, hein, mano. A vontade é, de, de, de pular é grande. Certeza? Pula aí, então. bebêzinho Forest. Peguei o Forest. Nossa, tomei. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Tá chegando aqui, Luque. Eu vou ficar. Forest. Forest, não. Tem aqui dois aqui. Mano, ah, eles eu? não plantaram Tem ainda, não. Ah, Felipe, muito ruim, velho. Foi ali um pra Tá, ele, ele, ele, ele. ele. Hum, é time do Tamandrak. É Tamandrak. Tá bom, eu vou meio só com pela liga. Tá O tá Liga, aqui, tá? é. nem minha. Caverna. Caverna? Caraca, tomei um melzinho hoje. Nós, vai. Ah, ah, Deus. Deus. <risos> palácio tem, cara. Tem um palácio, tem um palácio. tem. Você agulha, palácio? Eu quero ver do caverna. Consigo. Passou tetos aí, cachorro. Bom, bom. Tem Tetris, Tetris. Tá de boa. Tetris tem. Como eu Liga. Liga. Ele ia matar. Palácio ainda dar Tem mangue palácio, Felipe? Tem. Tem tapete. É lá nele. Aham. Uhum. Pode bangar. Você já tá aqui. Alisa nele, lisa nele, nele. Ah, Aê, papai. Wow. bonizinho quente. Tem lugar aí? Se quiser bang meio, mano, só pedi Tá de boa. Mano, vou fazer uma bang eu mesmo aí. Tem meio, peguei. Tem Batei mais caverna. Um Baquei o um caverna. Peguei um uma, um um. uma play aqui na caverna então. Tete, tete, tete. Tete em cima, até em cima, vai. Uxa, comigo. Que isso tio. Aí esqueça. Vocês perceberam a semelhança entre as minhas skills e as skills do Zan? Não São muito iguais, cara Mano, isso parece, parece também ah, olha oh, foi... isso ah. É Que foi bem Zan Se eu tiro minha câmera, se eu tiro meu áudio aqui, meu microfone E coloco uma música de fundo de Otaku, vocês vão achar que é vídeo do Zan Tem ninguém em hein, mano? Pode ter liga aí, ó é. Eu tô olhando agora Rato meado, um de vida, rato. Tomou, jogou. Um de vida, poderia ter justo. meu mano. Que sustinho, papai. Ó, oh, o Lucas L. Ó, oh, o Lucas L. Então, falei, Lucas maravilha. Nossa, eu vejo esse look desse jeito, cara. Oh my God. É muitos um, muitos um. Oh my! Tem mãos na pra descer não. Tem alguns, tem alguns, tem alguns. Tem banca de palácio em tem, tem palácio, tem palácio, banca de palácio. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Vou largar meio, você. pra você, lá dentro, mano. Banguinho meio. Ó, tem aqui. Tomou também. Mano, se não se for, tô muito, velho. Sem Deploying flashbang. Nada caverna. Ah! Tem caverna assim. Caverna sim. Vai, filhão! É, a Luquinha joga também. Nossa, okay, que eu tenho um desafio. Vai dando Bunny Hope, pela B, aí chega no L e dá um no Scope no que eu awesome. Não tem ninguém! Oh, Mano, não prende ninguém, cara. Né? Tem B, tem, tem, tem B. matou, boa. Boa, Netinho. Ó, oh, o cara tá com a menina, tá. ah, não sei que eu vou pro. Tá. Ai, caverna! Nossa, Eita porra do cara! Nossa, aí já era, mano. Passa, passa quebrando esse meio pra mim, Luquinhas. Fora. Passa quebrando não, tá esse bem. meio aí, paizão. Qual a foca é mais fácil passar, mano. Nada pro meio, tá? Desmoquear pra caramba, mano. Tô cego. Tem caverna. Pega, oh, Ô, você tá olhando três. o que, mano? Que isso, Renato? Mas o que é isso? É ruim demais, pai. É ruim demais, pai. Nossa. <risos> que. O Renato tá é legítimo. Só eu que tô. O hack do zoom. Vai, Renato. Boone no scope e na caverna. Olha o zoom. Milton, aval. <risos> Acabou.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 Palácio, cabecinha, palácio. cabecinha, tô cego. Caixa de fogo, caixa de fogo. Matei o um caixa de fogo. Um e um L, é um L, um L. Ah, ah agora me escutaram. Tem não liga, me escutaram. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga. Relaxa, tira a cara, tira cara, Lucas. tira cara, Lucas. Os dois estão ali pra liga, eu acho. São dois de um. I need help, man. Acertou. Aí ah, esqueça. Vou puxar mais Scout, cara. Vocês podem notar que o Zoom Ele pouco joga de AK, M4. Todos os highlights são de Alp, Scout. Mais ali uma Deagle. É... Nossa, esse daqui foi humilhado, mano. Se bem que foi zero, mérito meu, velho. Hum, embaixo aí do meio, embaixo aí do meio. Tem mais aí, Luquiz. Ih, rapaz. Felipe matou. Linda. Foi o Renato. É ele, ele, ele, ele. Ele é liga. Lucas. É outro. Lucas, um é esse. Não é sim, um essa que partida é aqui, ah, Passou, passou, passou. Peguei, tá? Cadê o Não vai, consegue essa, passar ele, passar ele, ele, passa ele? Consegue o Rio. passa ele, ele. não um Nossa, passar ele seria uma delícia. Tem um lá, tem um lá, velho. Vamos lá nele. Ah, mas não dá agora, né? É. Rato, rato, rato! Ligação ai, liguei. ligação, janela. Ligação e janela. Ligação e janela. Ligação parça, Ligação, parceiro. Ligação, parceiro. último. Tem que ficar, velho. Eu errou, mano. Pegar essa Nossa, bomba é daquele bomba jeito, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Errou. meat, Ah, meat, Smith. Primeiro, hein? Meu que pai, outro, pai, Que outra tá, pai? Que Tô passando a ele. Tô passando a ele. Matei ele, Nossa, ele. Quer que é outro. maravilhoso. Tô bem, aqui, Acho que vai ter... Ó, oh, retake é do eu pai. Aí, o pode entrar B, pode entrar B, bem. pode entrar B, pode entrar B. Se tiver um no máximo, pode só aqui, que aqui tá lá que aqui eu tô bem. Aqui. <risos> faz uma movimentação então, seu bichão. Pode estar lá dentro, faz uma movimentação e mata, seu bichão. Tira a cara aí. Liga, liga, tem um liga. É esse liga. É. <faz> Pega esse quadrader dele. Pega, pega. pega. Can acabou run, um run, can run. Bora. Vai na primeira. Vai acabar a ah, Pô, cara, de novo, cara. Eita. Putz. Passa ele de novo, eu vou passar ele de novo. Já. Vem. Tem ligação, tem ligação. Tenta pegar ele. Pro uh, ué, o L tem mais não, ele tem mais não. Matou já. Passou ele. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui o fofinho. Ele tá distraído, esse Ele tem kit? Meu Deus, mano. Você faz com o console. É, é, Meu Deus, isso foi. Hum, isso daí foi bizarro. Isso daí foi bizarro. Não, o que eu fiz foi bizarro, eu não tinha que ver. Só tem Lucas, você escutou, né? Vai Alisson Beck. Um o X no B pra Feliz. finalizar, mano. Não vai como vai. Perdi tem como perder esse round. De... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. se tiver isso. Mercado. Mercado, sombra. Sombra e mercado. Mercado não sai, mercado não sai. Nossa, tomei. Quer é outra? Quer é outra? <risos> <E a> outra. <risos> <risos> 40 13. Mérito próprio meu aqui, 5% é muito. Mas é isso aí, rapaziada. Hack do Zoom, não usem, usem server privado, contra inscritos, ou seja, o meu time, o time adversário, Sabia ali que eu tava agitando, não vale patente, ninguém perdeu nada, foi só pra provar pra vocês na prática como que o Zoom joga. Deu pra ver as semelhanças entre as kills que ele faz nos vídeos dele com as que eu fiz nesse vídeo. É muito óbvio, só não percebe quem não quer. Tamo junto, valeu. Dois vídeos novos todos os dias, espero que vocês tenham gostado. Eu e eu vou ficando por aqui, até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!